Hugo, vamos fumão. O Gu, aperta logo o H1. O aquele cachim comum. Quando nós acente ele, não vai a lugar algum. Chamei meus brothers, chamei minha bitch. Não tem minha firma pra fazer as trimas Putas e dinheiro na mesa de casa Pinto de fora, mas não cuspiu o Batman Só trimando os cash, as mais lindas cores Os melhores buds, interlocutores Direto da Austrália, criados lá de lá de casa Voando mais alto que os foguetes da NASA Andando com as minas, jogado em casa É mina de ouro, quer fumar meus rastros. Passando as horas, só sentada, braba Mano, tô achando, é que ganhei asas O dinheiro tá jorrando Igual a torneira lá de casa A firma tá bombando, estou semeando O meu discurso seminando, a fortuna tá brotando A brasa está queimando, virou uma queimada A planta está formada, dessa vez a planta certa, Que será a torrada H1, H1, H1 Hugo, vamos fumar um o aperta logo o H1 O Gu, aquele cante comum Quando nós acendemos ele não vai a lugar algum Chamei meus brothers, chamei minha bitch Montei uma firma pra fazer as trimas Putas e dinheiro na mesa de casa Peitos de fora mais loucos que o Batman Só trimando os caches, as mais lindas cores Os melhores buds, interlocutores Direto da Austrália, criados lá pela de casa Voando mais alto que os foguetes da NASA Andando na rua sou invisível mas dentro do meu ramo sou conhecido Distinto, destino desconhecido Visível no meu ramo conhecido Ostensivo, sabido, carrego comigo Espírito sensível, notório, perceptível Evidente e claro, não dou minha cara Não pego mais o um beck do Tabajara Eu tenho meu camarão do Himalaia Ostentação, só festão no casarão Bordão do cidadão, fumando de montão Dando giro no carrão, do lado de um mulherão Adoração, ilusão, sermão sem noção Tensão, obrigação, consideração Gastação com meu irmão, só baseadão As putas jogando a bunda e os peitão Sem limite no cartão, a festa não tem fim Na minha mansão, só interação Amizade, família, gastação Mapa está formada, é de coração Precisão, integração, consideração Correção construção é a união H1, H1, H1 O Grinho Hugo, vamos fumar um Ugu aperta logo H1. Hugo, incomum, o H1 Ugu aquele em comum Quando nós Doda ele, não vai a lugar algum Chamei meus brothers, chamei minha bitch Montei uma firma pra fazer as trimas Putas de dinheiro na mesa de casa Peitos de fora, mais loucos que o Batman Só trimando os cachos, as mais lindas cores Os melhores buds, interlocutores Direto da Austrália, criados no lab lá de casa Voando mais alto que os foguetes da NASA